Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, com todos nós. Eu me chamo Rosana, sou voluntária da ceia Casa Espírita Irmão de Assis. O tema do nosso evangelho de hoje será reforma íntima. Meus amigos, antes da gente começar a nossa harmonização e o evangelho propriamente dito, eu vou passar para vocês algumas palavras e eu gostaria que elas fossem assim guardadas como uma reflexão durante essa semana. E essas palavras também têm tudo a ver com o tema de hoje. Então, vamos lá. Sem alimentar fantasias, dê saltos evolutivos. Dê um passo atrás do outro. Sem ansiar pela grandeza das estrelas, ame-se na condição de singelo pirilampo que se esforça por fazer luz na noite escura. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo concederá valor e experiência a seus esforços, ajustando seus propósitos aos limites de suas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminhe um dia após o outro, na certeza de que Deus o espera sempre com irrestrito respeito por suas mazelas, guardando o único direito de um pai zeloso e bom. Que é a esperança de que amanhã você será melhor do que hoje, para sua própria felicidade. Bacana, né? Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E eu quero que vocês guardem essas palavras para refletir durante a semana. Bom, então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, se for possível tentar deixar os nossos problemas, as nossas aflições um pouco de lado e vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui novamente para mais um aprendizado, agradecendo a espiritualidade por sempre estar conosco. Vamos agradecer a ceia, essa casa maravilhosa que sempre nos acolhe com muito amor e carinho. Vamos colocando pensando ali naquela, naquele espaço físico e colocando os nossos melhores sentimentos e pensamentos na nossa casa, tendo a certeza de que em breve estaremos juntos novamente, ali naquele espaço físico. Vamos agradecer o nosso anjo da guarda, este amigo fiel e escudeiro, que sempre está ao nosso lado, nos intuindo e nos protegendo prometendo a ele aprimorar nossos sentimentos e conhecimentos para a nossa evolução espiritual. Vamos agradecer a nossa grande Mãe Maria, que ela possa nos cobrir com seu manto azul de paz, amor e nos ensine a amar e a perdoar incondicionalmente a tudo e a todos. Mãezinha querida, leve-nos até Jesus e ele,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 Meus amigos, o tema de hoje, da nossa preleção, do nosso Evangelho, é a reforma íntima. Eu tirei, assim, algumas palavras, o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e também do Livro dos Espíritos, da questão 919. É... Nós vamos assim falar. Eu vou falar para vocês várias vezes essas duas palavras, reforma íntima. Então, vamos assim, né, nos acostumando já a escutar é, isso, porque vai ser falado com bastante frequência, tá bom? Pois é, reforma íntima é um tema assim predileto e tão comentado por todos nós principalmente pelos espíritas, né? Eu tenho a certeza de que a maioria de vocês entra assim numa casa espírita e escuta esse tema. Ai, ah, a gente precisa se reformar, a gente precisa se reformar, a gente precisa fazer alguma coisa, eu preciso mudar, né? Então é um tema assim muito falado. Porém, fala-se muito, mas a prática dessa reforma íntima exige esforço consciente para a nossa transformação. Então, fala-se muito e às vezes a gente age pouco, porque precisa ter uma prática constante, uma prática consciente. A reforma íntima é a construção gradativa de valores, consolidando qualidades eternas. É uma proposta de plenitude e não de derrota. A gente não está falando de derrota aqui, a gente está falando de plenitude, de coisas boas. É a formação do homem de bem. Mas não é apenas, tem gente que diz assim, ah, é só trocar, o, substituir o ruim pelo bom. Não, é muito mais que isso, é muito mais amplo. É um processo libertador da nossa consciência. E também, meus amigos, não se trata de vencer o nosso ego, mas de conquistá-lo pelo domínio natural da voz divina que todos nós temos dentro da nossa intimidade, dentro de nós. A reforma íntima é o processo, é, é um nada mais é assim do que um compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos autênticos valores humanos, né? aqueles valores bons, porque às vezes a gente fala assim, ah, está invertendo esses valores, mas não está, não, as coisas estão melhorando, sim, e vamos esperar que melhore a cada dia. Reformar-se é tomar consciência de si mesmo. Podemos dizer, assim, em outras palavras, que é uma auto-educação. A reforma íntima deve ser considerada como a melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós. Lembra que eu falei para vocês há pouco? Não é apenas trocar o, ah, o que está ruim pelo bom, não. Ela tem que ser considerada como a melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade, é a gente estar cada vez melhor, é a gente evoluir cada vez mais e termos o prazer de viver bem. A reforma íntima tem como orientação também o aperfeiçoamento espiritual, temos que cuidar, sim, do nosso corpo, da nossa matéria, das nossas coisas, mas o aperfeiçoamento espiritual, ele precisa também ser colocado como algo muito importante e que faz parte dessa reforma interior. Mas isso não se dá aos saltos, assim, de uma hora para outra. Muito pelo contrário, é aos poucos. Mesmo porque, quando se trata de ir fundo na correção de nossos sentimentos e pensamentos, não faremos apenas com análises superficiais de nossas atitudes comportamentais. E sim com uma verdadeira e completa limpeza do nosso coração. Então é algo bem profundo. Temos que ter em mente que a busca do conhecimento, a busca do conhecer, né, é uma constante no processo dessa reforma. Então, quanto mais a gente conhece as coisas, quanto mais a gente sabe, ela vai nos ajudar é, a nos reformar. O conhecimento entendido como, ele é entendido como procura de compreensão das leis espirituais também. E ele acaba ampliando a nossa lucidez, a gente fica mais lúcido. Ele multiplica a possibilidade de experiências e prepara-nos para as mais diversas atuações. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, nós nos tornamos pessoas melhores, sim. A gente fica mais lúcido, a gente tem uma razão melhor. Fortalece o espírito. E, aliado ao trabalho, esse conhecimento aliado ao trabalho, é capaz de potencializar uma gama enorme de realizações no bem. Então, a gente realiza as coisas boas, sim. Agora, meus amigos, eu falei um pouquinho do conhecimento, de adquirirmos esse conhecimento. É... Agora eu vou falar algo muito importante, que às vezes é um pouquinho esquecido, mas a gente tem que colocar em prática, tem que melhorar. Que é o autoconhecimento, que é procurar nos conhecer intimamente, e nos melhorarmos a cada dia. No autoconhecimento está a base da reforma íntima. Sem me conhecer, sem eu saber quem eu sou realmente intimamente, como posso identificar as potencialidades adormecidas para o bem? Se eu não me conheço, como é que eu posso é, passar algo de bom até para as outras pessoas? eu vou identificar defeitos, circunstâncias que, que impedem a minha ascensão espiritual, se eu ainda não me conheço. Então, esse autoconhecimento também faz parte dessa reforma íntima. Se, se pararmos para pensar, é até curioso. Neste mundo de transição, a porta da reforma íntima para a qual somos estimulados, Encontra-se justamente nas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E vocês vão ver mais para frente o porquê. É, com as nossas situações, com os nossos problemas, com o que nós passamos, vale muito, é a porta para a gente poder se reformar. Mas a gente precisa ter esse autoconhecimento. Porém... Né? Apesar de a antiga filosofia grega ter influenciado o pensamento atual, né? ter nos recomendado é, a recomendação de Sócrates, por exemplo, porque ele diz assim, conhece-te a ti mesmo. Isso ainda parece um pouco perdido. A gente busca mais o ter e esquece um pouquinho do ser. Mas a gente, a partir de hoje, vai começar a pensar mais no ser, no nosso íntimo. É, quer dizer, a gente ainda fala bastante, mas age pouco, coloca pouco em prática. Deveríamos dar uma maior importância para esse nosso autoconhecimento. Iremos conviver bem com os outros na proporção em que, que estivermos bem conosco os mesmos, né? Se a gente não está bem com a gente, como é que a gente pode passar algo para outras pessoas? Então, assim, esse conhecer, a gente sempre fala, né? Tem muita gente que fala assim, conhece-te a ti mesmo, que aí você vai ver, vai Mas muito se fala, né? Pouco se age. No lembro dos Espíritos, lembra que eu falei para vocês que eu também fiz, usei ele? Nós temos o seguinte, olha só que interessante. É na questão 919, conhecimento de si mesmo, é uma mensagem de Santo Agostinho, tá? Então, diz assim, ó, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, que é o Sócrates, né? conhece-te a ti mesmo. É a questão interior. É igual eu falei para vocês, não é só trocar o ruim pelo bom. Não, é a questão íntima de sentimento, de pensamento, é a limpeza do coração. Ele faz uma pergunta assim, ó. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se, conhe em se conhecer a si mesmo. E qual é o meio de conseguir fazer isso? Né? Ele faz essa pergunta. Aí a resposta está assim, ó. Fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que fizera. E me perguntava se não faltar algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Olha aí a reflexão, hein? Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância? Se fizestes alguma coisa que censurais em outrem, se fizestes uma ação que não, não ousarieis confessar. Perguntai-vos ainda isso. Se, aprovar, se, se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, se eu viesse né, a desencarnar, onde nada é oculto, eu teria que temer diante de alguém? Será que eu teria, sim, que temer, né? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que ainda é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Olha que bacana, né, meus amigos? A gente se conhecer, fazer aqui numa reflexão toda noite, colocar a cabeça no travesseiro, fazer uma, uma reflexão. Será que eu agi bem? O que será que eu posso melhorar? E ele diz assim, ó, o conhecimento de si mesmo... Portanto, é a chave do progresso individual. Pois é. Quem quiser, né? O livro dos Espíritos, questão 919. Meus amigos, era essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês, né? Nesse tempo assim que a gente está passando, nós não seremos mais os mesmos. Mas temos que ter a confiança em Deus, a confiança no plano maior de que tudo irá dar certo. E nós podemos sim fazer a nossa parte, limpar o nosso coração, começar a nos conhecer melhor e agirmos melhor porque só assim nos tornaremos um homem de bem. Eu agradeço imensamente por mais essa preleção. Eu espero que todos tenham uma excelente semana. Vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Vamos procurar lembrar das palavras, do conhecer a si mesmo... Procurar, procurar lembrar de Jesus. Que ele sempre está ao nosso lado. E assim, meus amigos, vamos procurar aprender, nos autoconhecer. Vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. E... Eu espero que todos tenham uma excelente noite e uma semana maravilhosa. Que Jesus, mais uma vez, abrace a todos nós com a sua luz intensa e o seu conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana para vocês.